No Mãos à Obra deste programa, o que eu quero fazer é um candeeiro temático à natureza. Exatamente. Ou seja, o que é que eu fiz? Fui à Le Merlin, arranjei este abajur, que será a nossa base para este candeeiro, trouxe folhas artificiais de palmeira, que irão forrar a nossa base, para dar aquele toquezinho mesmo natural. Trouxe também uma lâmpada decorativa, espelhada, não é? E o sprayzinho branco. E por fim temos as braçadeiras para prender as folhas artificiais. O que eu quero fazer é isto aqui. Ou seja, é a base de inspiração. Ok. Agora explica Rolou, oh, isto é muito simples. Uma vez que temos aqui muita base para fixar a, as folhas, o que nós fazemos é. agarramos nas folhas, agora depois tens tu de decidir como é que uhum. elas queres, escolhemos o, o comprimento, aplicamos, depois cortamos. E de seguida, Pitamos, Pitamos a branco como tu queres. Opa, isto vai ficar espetacular, a é sério. Mãos à obra! a obra! Mas estas folhas são artificiais, elas são feitas com arame e para cortar o excesso é necessário um aricato de corte. Depois, está tudo cortado. O que nós vamos fazer é cortar as pontas das braçadeiras também. para mim Ordolfo. Já está bem bom. Verde e tudo fica bonito. Não conheces com as tuas histórias, não é? Já começo. Não. A base já está. Temos estes também. Agora pegamos noutras folhas e vamos sobrepô-las mais para cima para conseguirmos esconder aqui a base a ah, tu queres a base completamente tapada. Completamente tapada. Ah, há muita folha e há muito, muita abraçadeira. Exatamente. Bom, já cá temos o, o alajur ou o canheiro O que vamos fazer de seguida é aplicar-lhe um primário. Porque isto é plástico, é, há necessidade de aplicar um primário próprio para plástico. E depois, de bem seco, vamos aplicar a tinta. E não se esqueça, não faça isso de casa por causa da pulverização passam na varanda ou na rua, num ambiente controlado. Bom, o primário já secou e agora vamos aplicar a tinta.